Estamos chegando no chão da oficina Estamos chegando no sonhos nas formas A arte negada que somos de criar. Estamos chegando no chão dos quilombos Estamos chegando no chão dos tambores Nos nossos palmares Nós somos vemos do car Vídeo 7 Cesto de compras e controle de vendas Bem, Vamos aí, já estamos dentro do Cirandas Estamos conectados no Cirandas A gente sabe porque está escrito lá em cima Bem-vindo o né? E eu estou aqui na página do nosso empreendimento né? O empreendimento fantasia Bem na página do Quem Somos Que a gente editou e tem aí a nossa página Sobre nossa história, etc Vamos dar uma olhadinha na nossa galeria de produtos Os nossos produtos, na nossa loja virtual Vou clicar, cliquei Os produtos e serviços aqui estão, né? Lembra que a gente colocou o nosso cesto de vinho tudo bonitinho e tudo certo, né? Mas esse lugar é apenas para divulgação, serve para que um consumidor possa encontrar o seu produto e entrar em contato com você e poder fazer de repente até o seu pedido. Mas será que não dá para o próprio Cirandas permitir a gestão dos pedidos na internet? Sim, é possível. Vamos ver como? A gente clica aqui no painel de controle para a gente entrar para o painel de controle do empreendimento. Lembrando, né? também um outro jeito de ir é aqui no bem-vindo, seu nome tem gerenciar fantasia ou o nome do seu empreendimento e a gente cai no painel de controle do empreendimento e aqui nós temos cesto de compras. Vamos clicar para ver o que, que tem aqui de opções. O cesto de compras não está ativado, veja, vamos pedir para habilitar o cesto de compras e vamos também ativar campos de entrega, ou seja, permitir que as pessoas possam fazer é, pedidos para receber em casa, então vamos clicar quando eu clico aqui aparece uma nova caixa com opções de entrega, então por exemplo eu posso dizer é, entrega via Sedex para o Nordeste, digamos que custe para o Nordeste ah, 40 reais, ah, vamos adicionar uma nova opção e vamos fazer entrega via Sedex para o Sudeste E vamos supor que o Sudeste é mais longe Que custe 60 reais. Estou aqui só fazendo de suposição E aparece uma outra opção Preço mínimo do pedido para entrega grátis Ou seja, a gente pode ter uma opção De que se a pessoa comprar pelo menos Por exemplo, 200 reais em produtos Ganha o frete grátis é, A gente deixa em branco se não tem essa opção tá bom? Vamos deixar em branco Vou salvar quando clica em salvar, a gente sabe que salvou a opção, quando aparece lá em cima, ó, opção foi atualizada com sucesso. Vamos dar uma olhada agora como ficou a vitrine, a nossa loja virtual. Vamos clicar aqui nos nossos produtos e dar uma olhada. Veja, os produtos agora tem um ícone aqui, adicionar ao cesto, ou seja, o consumidor quando visita a nossa loja na internet, no Cirandas, ele pode comprar produtos. Vamos pedir aqui um cesto de Vime, eu clico aqui em adicionar ao cesto e ele aparece aqui, cesto de Vime. Se eu clico de novo no mesmo cesto de Vime, aparece duas vezes, duas vezes cesto de Vime e também vou querer uma nega maluca rosinha, aqui no meu sexto. Se eu quiser, então, como consumidor, concluir, eu como consumidor clico em finalizar pedido e aí abre uma caixa em que eu posso dizer o meu nome como consumidor. Vamos dizer que eu me chamo Jorge Aragão. E tem o meu e-mail, o telefone do consumidor, né? e assim por diante. É, e aqui, opção de entrega. Eu vou querer via Sedex para o Nordeste de 40, O meu pagamento vai ser em dinheiro. É, se... Tem a questão dos endereços de entrega, se é o mesmo ou não. E aqui tem os totais: o sexto de Vime tem duas, então dá R$26, porque é 13 cada. Nega Maluca Rosinha é uma, então dá R$40, mais a entrega via Sedex, que dá mais R$40, um total de R$106. Se eu estou de acordo, eu clico agora aqui em enviar pedido de compra. E ao fazer isso, aparece uma mensagem: Requisição enviada com sucesso, cheque seu e-mail. O que, que acontece agora? Você do seu empreendimento, eu como parte do meu empreendimento, vai receber uma mensagem do Cirandas avisando que um consumidor acaba de fazer um pedido. E o consumidor vai receber um outro e-mail avisando que o seu pedido foi feito com sucesso. Então vamos ver onde é que a gente vê os pedidos que chegaram para a gente. Vamos lá para o painel de controle do nosso empreendimento, eu vou clicar aqui caiu no painel de controle de empreendimento, eu tenho esse pedaço aqui, compras e vendas, veja, vamos clicar aqui para ver, compras e vendas, a gente tem os pedidos, os últimos pedidos feitos é, para o meu empreendimento, organizado por data do pedido e o total de reais de cada um, então se eu quiser ver um detalhe, vamos ver o que, que o Braulio pediu, a gente vê aqui foram 70 reais, vou clicar no mais aqui, ó, e eu tenho que o Braulio é, um, fez um pedido é, no dia... 14 de março, é, de uma boneca de fino acabamento nega maluca, uma rosinha nega maluca, uma unidade de cada, R$20 de um, R$50 de outro, total 70 reais Vamos supor que eu queira conversar com o Braulio para poder dizer, avisar para ele que nós já estamos fazendo a entrega. Eu posso clicar aqui em mensagem para o consumidor, clicando aqui eu estou com uma mensagem para o consumidor Braulio e eu posso dizer seu produto já foi enviado, por exemplo... E escrever uma mensagem e posso, além dessa mensagem, pedir para incluir uma referência ao pedido. Ou seja, além da mensagem, já vem automaticamente o Siranda já disse para o Braulio qual é o pedido que a gente está se referindo. Eu vou cancelar porque eu não preciso enviar agora, mas aí você clica em enviar e você vai poder dialogar com é, quem fez esse pedido e com isso poder fazer toda a sua gestão de pedidos é, pela internet. Vamos voltar para o painel de controle. É isso, a questão do seixo de compras eu queria concluir dizendo que é uma decisão importante no empreendimento. Se você ativa o sexto de compras, é importante que... Nas informações e configurações do empreendimento, você coloque corretamente um e-mail de contato e que alguém do seu empreendimento esteja verificando os seus e-mails a cada semana, uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas, para poder verificar se há pedidos que estão acontecendo pela internet para poder... É, dar satisfação aos potenciais consumidores que estão comprando na internet. É uma ótima ferramenta para a gente poder estar tá fazendo as nossas vendas diretamente no mundo virtual da internet. Tarefa para você! Testa habilitar o seu set de compras, faz um teste e tenta criar algumas opções de entrega e verifica se está funcionando, fazendo a simulação de que você está comprando um dos seus próprios produtos que a gente já colocou no vídeo anterior. É isso aí, um abraço!